Fala família TW, tudo bem? Vamos começar hoje mais um diário de trading, um dia atípico, né? Como vocês podem perceber, mas um dia muito bom, tá? É, como vocês já devem saber, eu estava procurando pontos de compra, tá? Desde, é, acho que desde quando? Desde segunda-feira, hoje é quarta, né? Pronto, desde quarta, desde, desde, desde sexta-feira, Tá? Eu comprei na sexta, saí com 36 pontos, eu comprei ontem, tomei um stop de 50 pontos, tá? E hoje eu comprei e tô saindo aqui com 25 pontos, mais ou menos, né? É, é o preço mais ou menos que está aqui agora, não necessariamente vai ser o preço que eu vou continuar no trade. Eu pretendo carregar o trade aqui até pelo menos 5402, como eu já falei lá com a galera, né? Se for mais, beleza, mas se não for... Tudo bem. Vamos falar sobre as posições de hoje? Então, a operação da day trading foi essa, tá? Hoje eu ia fazer uma operação de compra na abertura do mercado, porém a minha ordem ficou na pedra. Se vocês perceberem no print do grupo, a minha ordem ela ficou no 5363. Sim, gente, e eu não consegui pegar a ordem de compra. Mas tudo bem, o mercado subiu 80 pontos. Mas por incrível que pareça, hoje teve a atuação do Banco Central às, às duas da tarde. Então o mercado desabou Mas se eu tivesse pegado essa compra, pô, ia ser muito lindo pô. Tipo, ia ser, ó, tipo 80 pontos, cara É muita grana, vocês estão ligados, né? E hoje nós fizemos um estudo Quando o mercado já tinha subido Eu não sabia mais se eu deveria ou não operar Eu tava meio indeciso Mas eu fiz o um estudo, sim, eu postei às 10 e 15 Mais ou menos lá no grupo E eu falei, galera, é... Segue os pontos de estudo para hoje, né? Que foram, no caso, o 54,23 e o 54,50. O preço já estava ali se aproximando do 54,23, né? Então eu falei, cara, tá muito esticado, mas eu não quero entrar aqui. E eu não entrei. Aí o preço chegou lá perto de 54,50. Eu falei, caraca, tá muito esticado, mas tem risco dele continuar subindo. E foi aí que eu tirei a minha ordem que estava cravada aqui nos 54,50, né? Que no caso seria a venda da máxima do dia. Sabe aquela venda que ninguém acredita? Pronto, ia ser hoje a venda que ninguém acredita. Semelhante àquela outra trade lá que eu fiz no canal, que foi de 146 pontos, né? Foi, foi um recordezinho assim, mas é um trade que para quem é um profissional, quem opera posicionado assim, quem tem mais essa tranquilidade emocional e etc, é algo normal, tá? E é algo que eu desejo para vocês do fundo do meu coração, tá? Operar pouco, operar bem e fazer dinheiro. Depois você aprende, depois que você aprende, você começa a operar com mais contratos. Tá? Esse diário de trading exclusivo eu estou operando com um contrato fixo. Estou tá? tô, tô, assim, sendo bem é, transparente em relação a todos os meus resultados com vocês. E fico muito feliz que vocês estão me acompanhando. Tá? Em relação aos resultados, nós tivemos aqui a operação de venda do índice que eu é, reverti a mão. Eu estava vendido, né? então hoje é... nós estávamos com uma posição aí, eu acho que de quantos pontos positivos? Nós estávamos 500 pontos positivos na venda, né? E no total, a operação do, de, de, de position estava de 2.300 pontos. Essa operação chegou a 6.500 pontos. Só você ver os cinco vídeos para trás do meu canal e vocês vão perceber. E acabou voltando e tal, então eu fiquei desconfortável. Zerei a operação e reverti a mão. Reverti a mão hoje e já está com 400 pontos. Então, hoje aqui no dia, vamos dizer assim, que a gente já movimentou mil pontos aqui no índice. Tá? É, duas operações aqui de swing trade, né que foram em BR3F e em G11. As duas deu mais ou menos, aí mais ou menos, né? É, mas fizeram aqui uma graninha bons 40 reais pra pagar a corretagem Pelo menos é, segurou o, o, o drawdownzinho aqui Que tá passando essa operação aqui em é né? Que é aquela operação do swing trade Que também a gente tá fazendo aqui já tem uns três dias E um mercado aqui ainda não, não me mostrou uma posição para mim sair dessa posição Tá? Tipo, não tem uma, uma determinada posição ainda, sabe? Tipo, pô, sai agora Tipo, não tô sentindo agora que eu devo sair, tá? Então vou continuar posicionado, tá? E no caso aqui... Eu a outra é a operação do dólar, né que eu vou estar zerando agora, porque já tá ficando tarde, né? Já são 4 horas da tarde, eu também já tô cansado, tô desde cedo aqui na luta. E estamos com um lucrozinho aqui de 400 reais, ok, beleza, completo, passamos calor hoje. Calou nenhum, papai, calou nenhum, passamos calor nenhum, só operações tranquilas, só operação tranquila, trabalhando de forma correta, tá? Eu trabalho dessa forma, gente, para inspirar vocês, gente. Você que tá iniciando agora e você só opera com contrato, mano, você tem que primeiro aprender a operar bem. Depois que você aprende a operar bem, mano, você vai operar com o contrato e você vai fazer seu dinheiro. Você vai fazer, o, se você quer fazer um salário, dois salários, três salários, você vai conseguir, mas você precisa ter calma. É essa, essa parte que você está agora é a parte mais importante, porque é a parte onde você aprende. Tá? Ninguém vai para frente, ninguém evolui sem, sem errar e, e ter que aprender. Entendeu? Então, as pessoas veem os meus resultados, elas acham que, sei lá, eu tenho alguma bola de neve, sei lá, alguma bola de cristal. Né? Gente, não, é só estudo, dedicação. Quantas e quantas noites eu ainda perco de sono até hoje, estudando, estudando, estudando. Eu sempre tento mostrar para vocês no grupo que eu sou totalmente igual a vocês. Eu, eu comecei com muito pouco. É, eu não digo nada porque quem não tem nada é, é gente que não é, é próspera, vamos dizer assim. Mas eu comecei assim, em relação a financeiro com zero reais. Eu comecei com zero reais, entendeu? Então assim, eu comecei desempregado, sabe? Então assim, eu tô aqui, gente. Eu não sei se eu, até quando eu vou fazer isso. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível. E que vocês também podem, tá? Só que não se ilude. Não fica se iludindo. Para, desescreve desses canais no YouTube aí que te ilude, cara. Para, sai disso, cara. Esse negócio daí, ah, eu vou operar com 500 contratos, com 1.000 contrato. Calma, mano. Você não tá nem aprendendo a operar com um, velho. Como é que você vai operar com 500, mano? Entendeu, velho? Começa devagar, começa a construir patrimônio. Segue o conselho do Jonathan, segue o conselho aqui. Começa com swing trade. Começa devagarzinho. Vai estudando day trade, mas não aloca muito no day trade sem a devida responsabilidade, sem você ser acompanhado por um profissional. Não faz isso, porque você vai perder dinheiro. Não é só eu falando aqui, não é só estatística. É só você olhar ao seu redor, olhe no grupo, olhe nos grupos que tem. A quantidade de pessoas que perdem é extremamente alta. Entendeu? Então, assim, esse mercado, ele mexe muito com o nosso ego. Então, tome cuidado. Tô eu aqui, Jonathan, falando para você tomar cuidado. Esse mercado não é para qualquer um, tá? Então, começa com Swing Trade, entra no meu grupo, conversa comigo, tira suas dúvidas, tá? Eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para ajudar as pessoas do grupo. A sua realidade hoje talvez pode ter sido a minha no passado. E eu sou do tipo de cara que tem empatia e sei que eu posso estar bem hoje, mas amanhã eu posso estar ruim e eu precisar da sua ajuda. E se um dia eu precisar da ajuda de vocês aí do grupo? Será que vocês vão poder me dar uma ajuda? Se eu chegar no grupo e falar, pô, gente, eu não estou conseguindo ter resultado. Gente, o que é que eu estou errando? Quantas vezes eu chego ali naquele grupo e falo, gente, eu errei hoje. Quantas e quantas vezes eu falo isso? Quantas? Eu acho que eu falo isso todos os dias, cara. Mas eu erro e corrijo. Erro e corrijo. Constantemente. Eu estou sempre me corrigindo. Tá? Então, desculpa aqui esse desabafozinho aqui. Mas é porque eu... Eu eu, eu, eu vamos dizer assim, eu converso com algumas pessoas no meu privado e às vezes ali no grupo, e eu sei que aquela pessoa sonha em viver de mercado. tá Da mesma forma que eu sonhei quando iniciei. E para mim é uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu tenho que ser muito transparente com vocês, mostrar que é possível, porque eu, como um, um professor, né, uma pessoa que ensina, eu tenho que ser transparente, eu tenho que mostrar. Eu tenho que ser skin the game. Eu tenho que fazer aquilo que eu falo. Eu tenho que assumir o meu erro quando eu, eu errar. Entendeu? Então, eu acho que... Eu porque eu é minha posição fazer isso. Beleza? Então vamos aqui para a operação, tá? É, deixa eu aqui abrir é, o post que eu fiz no Instagram logo cedo. Tá? Que foi referente, após o dólar estar esticado né? Eu fiz ali mais ou menos às 10h15 Mais ou menos Eu falei, galera, ó, é, o dólar está muito esticado é, Mercado esticado, tomem bastante cuidado Tomem os seguintes níveis de suporte né? Os seguintes níveis de resistência Que no caso foi o 54,50 Que foi inclusive o, o ponto A máxima do dia de hoje E o 54,23, nenhum dos dois eu atuei Mas normalmente se eu tivesse comprado Seriam os níveis que eu iria zerar A minha operação tá? Eu iria zerar nesse ponto Certo? Gente, é, eu queria pedir para vocês, gente, que vocês dessem uma olhada no PDF que tem aí na, na descrição. Acompanhe ele todos os dias. Parece ser inútil, gente, mas não é. Ele é muito eficiente, gente. Eu inicio o mercado, eu tenho um tópico, gente. Eu utilizo análise técnica, ok. Utilizo também análise fundamentalista, ok. Mas eu também tenho o meu operacional. Eu, eu, eu acrescento tudo isso aí, gente. gente. Eu já falei isso no grupo para vocês hoje, gente. Eu não vou falar de novo, tá? Ouve quem quer. Tá, vai, vai escutar quem quer, vai vai levar em consideração é, é isso que eu estou falando quem quer. tá? E nós tivemos um estudo hoje, eu queria fazer uma compra aqui, o mercado abriu exatamente nesse ponto aqui. Ele disparou e quando chegou nessa parte aqui de resistência, que foi mais ou menos ali no 54, 500, 54, 54, 60, é 54, 50, né? Que foi mais ou menos esse nível aqui de resistência aqui, tá vendo esses pavis aqui? O mercado recuou de novo para a lei de né? Então, assim, é, eu estou dizendo aqui que é para você comprar é, no suporte, vender na resistência, comprar na LTA. Não, não estou dizendo isso. Eu estou falando que você tem que entender como funciona o preço. Né? Você tem que entender como é que o mercado está funcionando. Você não pode ser é, inocente. Tá? Não é à toa que os pontos de estudo que eu faço, sempre que o mercado está su subindo, é apenas os pontos de resistência. tá? Não é à toa. Não é porque eu estou operando contra a tendência, é porque eu tenho um estudo voltado a isso. Tá? Você não tem que ficar é, comprando fundo e... e é, no caso, por exemplo, né, comprando topo e vendendo fundo, vamos dizer assim. Tipo, eu não me sinto confortável em ficar operando rompimento. Tá? Eu sou aquele cara mais de suportezinho, resistência, análise fundamentalista ao meu favor, um operacional objetivo, um gerenciamento objetivo. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara, e tenho resultados E provo, tá Vocês não vão ver ninguém aí na internet Não vai achar no Instagram, não vai achar no No Youtube, que eu opere Da forma que eu opero De forma profissional, pegando 100 pontos 200 pontos no índice No, do, no dólar, quer dizer, você não vai ver, mano Você não vai ver você não vai ver, você não vai ver o cara Skin the Game igual eu não, vocês não vão ver. Você vai ver no máximo aquele cara que pega um ponto com mil contrato e se diz, uai, uai, eu sou fodão. Eu peguei um ponto com mil contrato, meu stop é 20 pontos. Então o cara usa um stop que o risco dele é 20 e o lucro dele é 1. E vocês aí venerando o cara, porque o cara tá 10 dias de game, uau, uau, incrível. Meu, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos para a realidade. Desinscrevam desses canais que só bota a merda na cabeça de vocês. E se inscrevam com canais bons. Stormer, André Machado, Fausto Coelho. Tem vários caras bons, mano. Profissionais. Eu quero vocês nesses canais. Não no meu. Eu sou um iniciante. esteja nesses canais. Tá? Estejam nesses canais. Beleza? Eu já fiz aqui um estudo técnico. Eu peço que você... É, acesse a descrição e acesse para você ter uma noçãozinha. Tá? Os tópicos que eu utilizei foi tanto o mercado asiático, né? Porque eu costumo olhar o mercado asiático, porque ele tende a puxar muito o índice. É, em relação ao petróleo, né? Que no caso é as commodities ali, não só o petróleo, mas o minério em geral, porque eu gosto de ver o que, é que eles. Como é que, o que é que está acontecendo ali com as commodities, porque eu acredito que eles têm sim uma influência em relação às ações. Em relação ao. Ao, ao danadinho aqui, né, que infelizmente não posso falar o nome por causa do YouTube, mas que influencia também, caso apareça vacinas, caso apareça coisas positivas. E falei também sobre o Brasil, né, que é sobre as notícias internas aqui do Brasil, que inclusive hoje o Bolsonaro falou que vai dar, possivelmente, andamento ao, ao auxílio emergencial, mas que vai botar imposto para a gente pagar. Fim. Então, você sabe como o mercado interpreta isso, né, galera? Então... Aqui é um print referente à parte do dia onde como é que estava a, os índices internacionais, né? Aqui foram as informações que eu peguei tanto no, no grupo do Latos, eu peguei é, no bom dia mercado. Eu vou pegando assim as informações, tá? E as informações que eu pego assim que eu acho que é, é, é mais corretas assim na, no meu ponto de vista, eu adiciono aqui e vira o meu estudo e vira o meu estudo e, e até o final do dia eu sigo isso aqui. Então você está percebendo aqui? É, Busca hoje será por apurações de compra, tá bem claro? Se abrir abaixo dos 53,360, entramos em um possível nível de compra. que se estende até os 53 e 53,200. Então, eu entendia já qual é o meu nível. Tá? Lembrando que eu tenho uma porcentagem de erro de 47%. E é isso aí. E fé. Isso aí e fé. Levando em consideração também, gente, que tudo que eu passo aqui, converso com vocês, é tudo de forma educacional. Não se considera nunca uma recomendação de investimento. Eu peço que você se inscreva no canal. Curta o vídeo e deixe um comentário. Deixa um comentário, apoie o meu canal. Se você me apoiar, pode ter certeza que eu vou apoiar vocês. Beleza? Tamo junto e valeu. Ah é, peraí. Tem que ver aqui a posição do índice, do dólar que é que eu vou fazer, né gente? Ei gente, zero no zero, véio. tô cansado. Véio. Sinceramente eu juro pra vocês que eu tô cansado. velho. vou botar esse, esse stop aqui na mínima desse candle, né? Que no caso seria num 5375, só pra garantir aqui mesmo, véi. 5, 6, 5, 3, 7, 5, Mas eu tô um pouco cansado, velho. Eu vou mentir. Eu não quero dar um over, né? Apesar que, tipo, é até, é até engraçado falar que tô cansado, assim, porque... Eu não fiz muitas operações no dia, né? Eu fiz um, um... Tá, revirei a mão no position do índice. Tá, beleza. Finalizei uma operação no swing trade. E hoje fiz uma compra no dólar. Só, né? Mas, assim, o fato de eu estar aqui e tal, atento às notícias... Enfim, tudo isso ela, na nossa mente, ela é, age de uma forma diferente, entendeu, gente? Eu espero que vocês entendam, né? Nem todo mundo vai entender, mas é, eu amo o que eu faço e eu sei que muitas pessoas que estão no grupo também amam o que faz, né? E eu fico muito feliz em compartilhar tudo isso com vocês, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, quando eu finalizar essa operação aqui, eu volto. Tá, mas eu não sei, operar, eu não sei dar pausa, eu não sei dar pausa, tá? É, eu não sei dar pausa, não sei o que eu faço. Vou continuar aqui, vou continuar aqui. Vou continuar aqui que eu não sou de ferro, né? Deixa eu ver aqui. O que eu tenho que aprender da pausa, gente? Vou aprender da pausa aqui nesse vídeo. Vou aprender da pausa nesse vídeo. Quem é meu parceiro meu, vai continuar assistindo o vídeo, porque eu vou deixar a operação aqui rolando. Vou deixar a operação aqui rolando. Gente, um ponto importante aqui, Jonathan, qual é o seu alvo dessa operação? Gente, poderia ser a média, né? Que é uma média importante, a média de 200. Ou. 50% desse movimento, tá? O mercado já rejeitou a média, tá? Ele tá, ele tá dizendo assim, não quero furar essa média, ele já tá dizendo isso aqui, tá bem claro, tá? Então, por isso que eu botei stop na mínima, tá? Porque se ele romper essa média, ele vem buscar aqui, provavelmente, esse gapzinho que teve aqui, tá? Então, eu não sou apostador, né? Eu, eu vou mais pela experiência que eu tenho e, e os detalhes que eu já é, vivenciei aqui no mercado. E é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui no, no grupo já, para que eu possa responder. Hum. Deixa eu ver se... Porque o grupo ele tá bem animado, né, gente? Eu tô gostando, velho. O grupo ele tava muito parado. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer operações ao vivo, eu tenho que animar, eu tenho que mostrar... É, resultados, eu tenho que trazer transparência, cara. E eu consegui isso, velho. eu tô feliz, velho. Eu tô feliz, velho. Beleza, que assim, às vezes, tem dias assim que a gente não, não faz os melhores três, né? É, mas eu tenho que mostrar a realidade pra vocês, né? Teve uma pessoa que chegou pra mim, tá então você só posta ganhos? Eu falei, cara... Eu, se você perceber no meu dia a dia, eu não sou muito de ter... Eu, eu, tipo, eu falo, sim, no grupo que a minha média em... Entre 6 a 12 meses de operação, ela fica por volta de 55% de acerto. Certo. Mas é uma, é uma, é uma média. Essa média, gente, não é tipo assim, a cada 10 trades, é, sempre que acontecer 10 trades, vai ser 5 de acerto e 5 erros. Não, gente. Às vezes pode acontecer aleatório. É, essa média ela vai se estender em um decorrer de, de 100 pregões, 200 pregões. Então, vai ter dia que vai, vai ter vez que vai. Pode chegar a vez até de. De errar três, vezes, três dias seguidos de loss, aí depois vem dois dias de gain. Aí depois estender com mais cinco dias de gain do nada, e depois dois dias de três dias de loss. Eu sei que no final dá 55, eu não sei que mágica é essa, eu sei que às vezes vocês veem aqui uma semana de ganho e tal. Gente, eu não sei explicar assim, entendeu? Eu não tenho como adivinhar se amanhã vai ser ganho, claro. Mas eu sei de uma coisa, se eu tô ganhando hoje, meu, eu tô feliz, aí Tô feliz, mano. Tô feliz. Quando a gente perde aqui também, dói, claro, dói no coração, eu cometo algum erro, tal. E assim, é, eu me corrijo. Uma coisa que eu sempre falo lá no grupo é, eu erro, gente, eu erro muito, velho, eu erro muito. Mas eu me corrijo. Eu tô sempre falando para vocês o quão é importante vocês criarem um diário de trading. Mas a preguiça não deixa vocês criarem. A culpa é minha? Não. Se vocês querem levar isso aqui como profissão se você quer acordar assim ó vamos, vamos supor qual é a rotina do john vamos supor a rotina do john eu me acordo às 5 da manhã tá a rotina tá a rotina vou buscar a minha esposa no trabalho beleza cheguei do trabalho né é, aí eu tomo café faço um café quente já vou para o mercado já vou, já vou o computador vamos dizer assim né então já chego às 7 horas no computador Aí fico ali, analisando o que tem que ser analisado, planejando meu diário de trade, deixo tudo pronto, só para executar. E tem dias que eu faço meu diário de trade um dia antes. Então, quem sabe, quem está acompanhando o diário de trade, na sexta-feira eu já estava falando que eu ia comprar na segunda. Ah, adianta, mas tudo pode acontecer entre sábado e domingo e até segunda. Sim, mas se tudo que pode acontecer acontecer, eu vou mudar de ideia. Mas enquanto não acontecer, ali era a minha decisão. Posso tomar um loss? Posso, mas tem que estar dentro do meu gerenciamento de risco. E eu sempre toco no assunto aqui com vocês, gerenciamento de risco é muito mais importante do que seu operacional, meu. Meu, aqui você, se você entender a, a lógica, se você saber trabalhar com gerenciamento de risco, você opera com cara e coroa em vela de uma hora no dólar. Escutem o que eu estou falando. Eu não estou falando bobagem, não estou falando bobagem. Não estou falando para vocês fazerem isso, tá? pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo de que se você entende gerenciamento de risco, se você sabe se aprofundar isso, se você sabe trabalhar com, com a questão ali dos contratos, da sua margem, você não quebra. Você não vai quebrar, filho. Você só quebra se você se posicionar mal, se você aumentar o seu risco, a sua exposição. Esse é o motivo que você quebra. Fica negativo, pai. Todo mundo já fica. Não tem para onde correr. Alguém vai ficar negativo. Ah, Jonathan, não paguei DARF esse mês. Tudo bem, brother. Você tá com crédito. Amanhã você vai abater esse crédito aí com fé em Deus. Entendeu? Então, assim, esse, esse dinheiro, de certa forma, que a gente fica negativo, ele volta o nosso bolso. Tá? Ele sai do nosso bolso ali na hora, né? Mas depois ele volta. Comigo ele voltou, né? o meu bolso. Então, é, é necessário que vocês confiem em vocês. Sabe, o que às vezes falta, o que, o que às vezes faltava em mim quando iniciei era confiança, sabe, eu conversava muito com as pessoas, eu tinha muita dúvida e as pessoas não tiravam e etc, então assim, é, eu botava muito pouco dinheiro, é, é, era muito pouco assim, mas pra mim era muito, né, pra mim era muito, sempre foi muito, então assim, mas para muitos pode ser pouco, pode ser nada, eu fazia talvez da forma errada, sim, mas às vezes eu fazia daquela forma porque eu não tinha confiança, Entendeu? Eu não sabia diferenciar um operacional objetivo, subjetivo Eu não sabia diferenciar um gerenciamento de risco é, conservador, arrojado, agressivo Eu não sabia me posicionar perante ao risco Eu não sabia trabalhar com operacionais que tivesse risco retorno superior Eu não sabia, mano, qualquer, qualquer videozinho de ah, 90%, taxa, 90 de taxa de acerto que tivesse no YouTube Mano, eu já tava caindo dentro, velho já tava caindo de cabeça, mano. Se lá no vídeo falasse bem assim, você vai entrar com 10 contratos aqui, 20 aqui, 20 aqui. Eu fazia igualzinho, igualzinho. Quebrava a banca assim, ó, na caruda, na caruda. Juro pra vocês, juro pra vocês. E eu não sou diferente de vocês. Eu sou totalmente igual a vocês. Erro da mesma forma que vocês erram. Qual é a diferença de mim? Provavelmente agora de quem tá iniciando. É só umas questões de conhecimento, umas práticas, tá? Porque as pessoas que fazem consultoria comigo, elas não vivem reclamando. Eu, tipo, nunca tive uma reclamação de uma consultoria comigo. Porque as pessoas que fazem consultoria comigo, elas percebem que eu tenho o prazer de ensinar elas. É porque eu amo o que eu faço, galera. E o que eu ensino, eu pratico, galera, aqui. Se eu chegar para um aluno meu e falar, mano, essa forma aqui, mano, não faz desse jeito, mano. Sabe? Pô, essa forma aqui pode te prejudicar, tal, isso aqui não é certo, tal... Se eu falar aquilo, mano, é porque eu não faço aquilo. Entendeu? Aí tem gente que fala, pô, Jonathan, você tem uma consultoria mó longa, velho. Seis meses, um ano de consultoria. Meu, você quer performar em dois dias? Meu, você quer performar em dois dias? Você precisa de um curso, não de uma consultoria. A consultoria já serve para isso, para que você fique com a pessoa no mercado ao vivo. E eu tenho disponibilidade de ficar no mercado ao vivo, porque eu já estou operando. Então, se, a pessoa, se o cliente quiser estar comigo ali operando, ele vai estar. Eu não vou passar nenhuma recomendação de investimento a ele, mas eu vou observar se tudo que eu ensinei a ele, referente à análise gráfica, etc., e a, sobre a questão de gestão de risco, tudo que eu ensinei a ele no geral, se ele vai respeitar, eu vou observar. Eu vou observar. Porque não depende só de mim, depende da pessoa também. Né? Depende da pessoa. Eu sei que nem todo mundo almeja em ser um day trader, day trader né? Há, um, sei lá, há uns anos atrás, eu queria ser só um day trader. Eu acho que a minha cabeça era essa. Eu quero ser um day trader, né? E eu passei por um processo de migração, né? É, comecei com day trade. Hoje eu sou extremamente mais feliz trabalhando com swing trade, tá? Trabalho com position trade, um risco muito pequeno, cara. Se eu soubesse disso, ah... Olha, mano, se vocês soubessem que trabalhar posicionado tem menos risco do que você trabalhar com day trade e você já estaria trabalhando posicionado, galera. Se vocês soubessem que o tempo que vocês perderam, perdendo dinheiro com day trade, vocês poderiam estar tá trabalhando com swing trade da forma que eu trabalho, e mesmo que na sua cabeça você estivesse ganhando pouco, mas pelo menos você estava ganhando, pagando suas DAF e aprendendo, e com seu emocional talvez agora estabilizado, meu, vocês já teriam mudado a cabeça de vocês há tempo. Eu já tô tentando acordar vocês, ó Mocota, mano Que eu já tô conversando com as pessoas, velho Falo, mano, não é desse jeito, mano, vem dessa forma Vamos aqui, ó, pelo Vamos aqui pela, pelo caminho das pedras aqui Vamos comigo aqui, vamos aqui pela porta estreita Mas a galera não quer, velho A galera quer que eu Que eu, sei lá, passe um setup Milagroso, que okay? Meu, gente Isso aqui eu cravei máxima do dia hoje, certo? Cravei mínima do dia hoje, certo? Isso aqui é setup grau não, isso aqui é aleatório. Isso pode acontecer. Ah, Jonathan, mas... Meu, você acerta sempre, Jonathan. Meu, eu não sei explicar. Mas, tipo, é, não existe sorte aqui no mercado. É meritocracia. Se você estiver no momento certo, na hora certa, se você fazer a análise certa, se você estiver preparado, se você estiver com a sua gestão de risco em dia, você vai ganhar e pronto. O mercado não está aqui para tirar de você. Tipo, ah, ah, eu sou o mercado do mal e você é a sardinha... E, uau, vamos pegar você. Não, não existe isso, gente. Sai dessa, sai dessa vibe. Você perde para você mesmo. Você perde para você mesmo, meu amigo. Você não perde para mim, não. Aqui é um jogo de soma zero. Eu sei que um ganha e outro perde. Mas, normalmente, você perde para você mesmo. Você perdeu pra, normalmente para sua incompetência. Você perdeu para sua procrastinação em estudar. Você perdeu por não gerenciar e não ser disciplinado. Você perdeu para você mesmo. Você perdeu pro seu ego. Entendeu? É isso, velho. É isso. Desculpa aí eu estar tá falando assim, né? Mas é a realidade, gente. É a realidade. Tá? Gente, eu estou um pouco cansado. Tá? Eu vou zerar esse trade. Eu queria carregar esse trade até lá, tá? Mas eu vou zerar esse trade, vou finalizar esse vídeo. Esse vídeo ele ficou um pouco longo. Não é um vídeo para falar sobre ganhos, né, vamos dizer assim, mas é um vídeo para mostrar que é possível, mostrar que eu estou que disposto aí a trabalhar com vocês, tá? Eu sou um cara que, não, eu, não tenho, eu não tenho o que ostentar, tá? Eu assumo para vocês, eu não tenho uma Porsche, tá? Eu não tenho, tá? É, mas, assim, o conhecimento que eu tenho, pode ter certeza que vai te ajudar a construir patrimônio, tá? Você não vai ficar milionário do dia pra noite. Mas eu vou te ajudar a construir patrimônio, tá? Não vou te ajudar a ganhar. Ai, ganhei mil reais hoje, ganhei quinhentos reais. Gente, essa realidade pra mim não existe. Eu tô pouco me lixando se hoje eu ganhei 400 ou quinhentos. Pra mim, o importante é o final do mês, tá? Final do mês, como é que tá a situação? Hum. Pra mim não importa se eu ganhei mil reais no final do mês, depois eu perdi três mil. Pra mim, isso aí não é jogo não, tá? Pra mim, eu quero saber o seguinte. Se no final do mês eu tô ok. Se no próximo mês eu vou pagar DARF, ok isso pra mim tá bem, tá? Construir patrimônio, como eu sempre falo pra vocês. Construir patrimônio é até mais legal do que ganhar dinheiro, tá? Porque quando você tá construindo patrimônio, a gente acha que a gente tá gastando, né? Porque a gente tá investindo ali, investindo aqui. Mas não, cara, a gente não tá gastando, a gente tá investindo, sabe? A gente tá chegando junto ali pro nosso futuro, tá? O futuro dos seus filhos, etc. Né? É, gente, eu tô um pouco cansado, eu agradeço para quem ficou até o final do vídeo. Né? Só os fortes ficaram. Dá um like aí nesse vídeo, por favor. Comenta esse vídeo. E se possível, entra no grupo do WhatsApp. E se você já tiver, mano, dê qualquer feedback lá no grupo do WhatsApp. Qualquer feedback. Por quê? Porque eu tenho um feedback, Jonathan, tá ruim. Jonathan, tá péssimo. Jonathan, ensina direito. Jonathan, você tem que melhorar nisso. Mano, pode ter certeza que eu vou melhorar. Beleza? Críticas construtivas eu estou aceitando. Só agradeço, tenha uma boa tarde para todos e valeu.